Irônicos e Irônicas, tudo bem com vocês? Eu sei que fazia tempo que eu não sentava aqui pra conversar com vocês, assim, só nós, juntinho. E eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês, algumas coisas pra explicar, então vamos lá. E eu quero agradecer, primeiro, a todo mundo que se inscreveu, que compartilhou, que deu like, que acompanhou de alguma maneira o canal. Eu sou muito grata a todos vocês, que é o meu sonho se tornando realidade, então vamos continuar sempre em frente, crescendo mais. E agora em janeiro o canal completou um ano, além do fato de ter completado 100 inscritos que eu queria tanto, a gente completou um ano também. Então daqui pra frente vão vir mais mudanças, mais vídeos e mais conteúdo legal, eu vou estar mais presente aqui com vocês. Eu já faço vídeo uma vez por semana, uma vez por semana, toda quarta-feira eu tô aqui com vocês. E eu vou tentar fazer sempre que possível vídeos extras pra vocês. Então, estejam ligados, se inscrevam no canal, como para nem amigos, vamos fazer isso aqui, vamos lá. Eu cresci muito com o canal, eu mudei muito a mim mesma, com essa história de virar youtuber, blogueira e de contar isso pra todo mundo. Consequentemente, eu perdi muita da vergonha que eu tinha de várias coisas, não só de falar sobre blog e canal, mas eu já não tenho mais vergonha de falar em público, eu já não tenho mais vergonha de chegar e conversar com uma pessoa que eu não conheço. Porque eu aprendi isso aqui e eu acho que eu devo muito disso à internet, ao YouTube. Então, muito, é uma realização muito grande e eu finalmente aceitei que é isso que eu quero ser, que é isso que eu faço. Que não é problema meu se as pessoas acharem que eu sou fútil, que eu não faço nada na minha vida, que eu só gasto meu tempo, que eu tô focando em coisa errada. Eu amo isso aqui, eu me sinto muito feliz de estar aqui, eu me sinto completa quando eu, tô aqui, quando eu posso uh, contar algo pra vocês, compartilhar algo com vocês, ensinar alguma coisa que eu sei fazer. E é bem tenso, porque muita gente não entende o... Tipo, tu pega a câmera e se continua tu é louca, tá falando sozinha com a câmera. Mas eu sei que eu não tô falando sozinha, sabe? Eu tô vendo... Hoje eu sei que tem mais de 100 pessoas que estão assistindo os vídeos, que estão comigo todos todas as semanas. E isso é mágico, sabe? Só quem tá aqui desse lado consegue sentir essa, essa felicidade diferente. Hoje eu sei, eu tenho plena noção de que eu tenho mais de 100 motivos para sorrir e para continuar melhorando e para continuar estudando, para continuar fazendo sempre mais. E não não foi fácil fazer isso. A gente aguenta piadinha, a gente aguenta gente zoando, mas é muito amor. É eu faço isso realmente por muito amor. Não estou ganhando nada para estar tá aqui. Não nada nada nada. Não, eu, tudo que eu mostro pra vocês eu mesma comprei e, gente, não tem explicação pro quanto eu amo fazer isso, sabe? eu não entrei na faculdade pra depois descobrir que eu era youtuber e que eu gostava de blog e tudo mais eu gostava de blog e escolhi uma faculdade que se adequasse a isso e é bem difícil de explicar isso as pessoas às vezes porque elas acham que tu tá indo pro caminho errado mas não é caminho errado se estiver feliz então... Eu sou muito grata, muito, muito, muito. Eu falei pra vocês que eu tinha passado por um período muito difícil comigo mesma no caso e eu precisava de algo que me motivasse, eu falei isso até no blog, que eu passei por um período muito estressante, que eu tava muito mal e eu precisava de coisas que me acalmassem, que me ajudassem nesse processo e nada era tão bom quanto sentar na frente da câmera, me arrumar, sentar na frente da câmera e gravar. Era um momento em que eu esquecia completamente todos os problemas que eu tinha, todas as confusões em que eu tava. E eu era a blogueira santa ironia. Era só isso. Não tinha a vitória do dia a dia, que tinha que resolver coisa na rua, que tinha que pagar conta, que tinha que resolver coisa de trabalho. Eu tava aqui. Eu era só de vocês naqueles meia hora, uma hora que eu lavo até gravar um vídeo então foi a minha terapia, foi o que me manteve de pé uh, tem sempre dias mais difíceis e dias mais fáceis mas a gente tá aqui e eu tenho vocês e eu sou muito, muito feliz por isso esse vídeo não tem roteiro, e então, provavelmente vai ficar um pouco desconexo mas eu espero que vocês entendam a essência da coisa. e não, esse não, vídeo não tá no dia errado ele realmente tinha que entrar no domingo porque ele é o primeiro vídeo do especial de Irônicos da tia Vi, no caso eu que é a hashtag semirônicos vou botar aqui que eu fiz eu. e aí eu vou fazer vídeos durante toda a semana então segunda, terça, quarta, quinta vocês, vocês vão me ver todos os dias dessa semana claro, não vão ser vídeos aleatórios, eu planejei conteúdo são vídeos que nem os outros que vocês veem no canal só que eles estão num formato um pouco diferente. Eu dei uma melhorada na edição, eu testei algumas coisas novas. E o termômetro para eu saber se isso ficou bom ou não é, você, é o comentário, o like de vocês, a interação de vocês aqui no canal. Então, deixem nos comentários as dicas de vocês, tanto para melhorar a edição, quanto coisas que não deram tão certo. Uh, se tiver algum problema nos vídeos, me avisem, eu vou tentar corrigir. E mais se vocês tiverem alguma dica de vídeo, algum vídeo que vocês querem que eu faça, pode ser desafio, tag, pode ser alguma coisa, alguma unha específica que vocês querem que eu recrie, alguma coisa que vocês viram e sobre unha que vocês não entenderam, alguma dica que vocês querem para algum objetivo específico, coloca aqui embaixo que eu não tenho como adivinhar. Mas se vocês colocarem aqui embaixo, eu juro que eu vou buscar e vou fazer e te vou testar para mostrar pra vocês um jeito fácil de resolver o problema. Antes eu então, não tinha tema definido, eu falava sobre qualquer coisa e eu fazia vídeos aleatórios e eu me sentia perdendo muito foco, sabe? Quando tu tem um like muito grande, tu pode fazer qualquer coisa e qualquer coisa, às vezes, não te permite fazer nada. Porque aí eu queria fazer um vídeo, mas eu não conseguia, eu não, não tava ao meu alcance de fazer, eu não tinha equipamento ou eu não tinha ajuda, e aí eu desistia de fazer e me, me frustrava. Hoje, como eu tenho um nicho, um nicho definido, eu falo sobre unhas e sobre cabelo. Claro que tem a possibilidade de eu fazer vídeos aleatórios de vez em quando, mas o foco é esse. Então, eu sei que sempre que eu não tiver uma ideia mirabolante, às vezes acontece, eu tenho como ir atrás de um assunto relacionado aos assuntos que eu sempre falo, que são os meus assuntos, que são coisas que eu entendo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse tema, que vocês queiram que eu responda ou vocês queiram alguma ajuda sobre, comenta aqui, se não quiser comentar público, me manda no e-mail, eu vou botar ele aqui na tela. Me manda no e-mail, eu não vou dizer o nome da pessoa que mudou e vou responder, vou tentar ajudar de alguma maneira. Esse canal é para ajudar vocês, ele é uma extensão de mim, coisas minhas que eu quero passar adiante, que eu quero passar pra vocês. E era isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Então, um beijo e até amanhã. Tchau!